E aí pessoal, beleza? Vou gravar para vocês aqui agora um vídeo aula sobre orientação a objetos utilizando a linguagem C++. Então para quem não sabe, orientação a objeto conceito de classe, é um conceito muito importante da programação em que você pode modelar objetos do mundo real em estruturas no seu programa. Vamos imaginar um simples exemplo aqui. Imagine que aqui no seu sistema você, você vai fazer, por exemplo, um cadastro de usuários. E você tem vários tipos de usuários diferentes. Então você define uma classe, por exemplo, chamada pessoa. E a partir dela você pode instanciar vários objetos diferentes, cada um com sua característica. E para isso aqui a gente vai, por exemplo, criar o nosso protótipo da nossa classe. O mais trabalha com essas diretivas aqui. Só para garantir que você não está redefinindo ou incluindo mais de uma vez, vez o mesmo cabeçalho. Então, a gente vê que se ele não definiu a pessoa, então a gente vai definir agora. Pessoa, que é o um nome. E aqui a gente põe o def. Ah, como estamos programando, programando em C++, vamos incluir a biblioteca Iostream. E vamos criar nossa classe pessoa. Certo? Pronto, ah, vamos salvar, Vou colocar pessoa.hpp, esse é o nosso protótipo da nossa classe, então aqui dentro a gente define o que é que é público e o que é que é privado, geralmente a gente, quando a gente, a gente define os, os atributos que são as características da classe como privados e os métodos como públicos, então aqui para a gente fazer um, um simples exemplo vamos considerar que a gente tem um valor inteiro para a idade e uh, uma string para nome, por exemplo. Beleza? Aqui a gente tem o construtor, construtor padrão, construtor com passando a idade e o nome. E aqui os métodos para você setar e obter nome e idade. Como padrão a gente sempre utiliza set. Para setar o atributo e get para obter o atributo. Então a gente cria um para cada atributo aqui, como nós temos dois. Vamos lá, uh, int get idade void set idade, a gente não precisa retornar nada, para setar e aqui string getNome, e void setNome, beleza? Pronto, esse aqui é o nosso cabeçalho da nossa, da nossa classe pessoa, agora a gente precisa criar outro arquivo para você colocar a implementação desses métodos nesse outro arquivo, então vamos aqui criar Salvar e chamar de pessoa.cpp Aqui a gente tem que incluir a definição desse, dessa classe. Lembrando que para utilizar as aspas, já que você tá, está definindo um novo cabeçalho, ele não está no diretório padrão do compilador. E para cada um desses aqui a gente vai fazer a implementação. Então como é que a gente faz isso? A gente tem que vincular cada método desse aqui, com a classe a qual ele pertence. Então, como é que a gente faz isso? A gente utiliza esse operador de, vamos dizer, vinculação. Quando você utiliza dois pontos, duas vezes aqui. Então, você está dizendo, o que, é que isso aqui quer dizer? Você está implementando o construtor da classe, e esse construtor pertence a essa classe, pessoa. Então, para o construtor padrão, nós vamos setar a idade como zero e nome vazio. Certo? Beleza, vamos implementar agora esse construtor aqui. Mesma coisa. Agora aqui um detalhe. É, o C++, como outras linguagens orientadas, orientadas ao objeto, possui a referência para o objeto corrente, que é utilizado com this. Dessa forma, você pode diferenciar a variável idade que está sendo passada como parâmetro do atributo que pertence à classe que tem o mesmo nome, idade, então, o que a gente pode fazer é utilizar o operador aqui, que é a referência para o objeto que, cujo método está sendo executado, então você pode fazer isso para diferenciar a variável que está sendo passada como parâmetro para o método para o, o atributo que nós queremos a, alterar em nossa classe. E aqui o mesmo para nome. Beleza. O construtor já está começando a ficar legal. Vamos implementar o get idade. Aqui é interessante. Na hora que você vai vincular, você mantém o tipo de retorno como na frente aqui. E você só vincula o nome da classe aqui no, no método. E dá um return idade. Vamos fazer o set idade Vou subir um pouco aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então mesmo procedimento, a gente vincula aqui para diferenciar um do outro a gente utiliza o operador this, a gente faz o set, idade. Beleza. Agora vamos fazer. Get nome. Só um. Retorno. E set nome. A gente faz. Beleza. creio que nossa classe aqui já está completa. Então vamos fazendo um teste. Vamos ver como é que vai, vai funcionar aqui. main aqui. Incluir pessoa.hpp Para facilitar o uso do C em Cout, eu vou usar aqui essa diretiva para ficar mais prático ao invés de utilizar CIN dessa forma eu só faço isso CIN, utilizo os objetos de entrada e saída do C++ então beleza, vamos criar nossa classe aqui agora vamos ver se isso aqui compila primeiro vamos compilar vamos ver aqui que nós temos pessoa, né? vamos dar o g mais mais pessoa ponto CPP. vamos dar só com o comando menos c para ele gerar o objeto ele ficar está okay. Ah... ok tive alguns errinhos. Ah, do que se trata ok parabéns esse um cabeçalho hum, foto Inclui a diretiva aqui também estamos manipulando string Uh, faltou incluir aqui o namespace para utilizar a string aqui esses dois arquivos dessa forma você pode utilizar o a string beleza então retomando aqui gerei o objeto da classe então vou compilar agora a main uh... isso o o. Bem. nosso arquivo principal. Vamos executar. OK. Vamos Vamos dar um set aqui. Set nome. Vamos dar um cout out. Verificar que está OK o nosso código. Vamos é compilar, executar. Olha lá, Bruno. E Vamos, ver, vamos criar um, Vou utilizar agora o construtor padrão, certo, idade, e aqui a gente dá um cout. Vamos ver aqui, vamos recompilar, executar então, funcionou perfeitamente, e é isso, na próxima aula eu vou explicar como é que a gente utiliza o makefile para organizar...